Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova, trazendo pra vocês. Acabaram de passar essa lenda pra gente, né, Thaís? Sim. A gente parou pra tirar informação sobre uma outra lenda que a gente está indo e acabaram de passar essa lenda. Mostra ali, Thaís. Você é louco, mano. Olha bem ali velho. E uma história muito triste, pessoal. Foi nos passados é que morava uma família aqui nessa casa e um certo dia Deu, parece que um problema na energia da casa e o rapaz pegou, subiu no forro da casa para poder é, mexer na fiação, alguma coisinha, assim, não sei se estava passando a fiação, o que que ele estava fazendo? Ele tomou uma descarga elétrica e morreu dentro do forro da casa. Ele morreu eletrocutado, cara. Imagina, tá aí? Triste isso. demais, né, tirar? que Deu o maior trabalho para tirar o corpo dele de lá. Imagina. Se tiveram que quebrar a parte do telhado, o rapaz da falou, cara, imagina, cara, que morri, triste, né, morri atributado. Deve ser fácil não, Deus me livre. E parece que fazia pouco tempo que eles tinham mudado para essa casa, pessoal, eles tinham é, comprado o local e fazia pouco tempo que eles tinham mudado para essa casa. Aí eles estavam meio que reformando a casa ainda, até uh -huh. Isso faz muito tempo, entre 1985 e 1990 foi falado. Faz muito tempo, pessoal, muito, muito tempo. E ninguém mais morou nessa casa depois disso, né, Thaís? Uhum. O local ficou abandonado e há relatos que o local é assombrado. Então hoje eu e a Thaís vai fazer a exploração, vamos lá ver se a casa está aberta a gente poder mostrar detalhes pra vocês, pra gente estar voltando um dia à noite, de madrugada pra poder fazer a investigação sobrenatural, que sai lá no canal Thiago Furacão, né, Thaís? Isso mesmo, pessoal. E aí, preparada? Vamos lá. Bora lá? Vamos. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal. Ajuda a compartilhar o vídeo aí com os amigos, pro canal crescer cada vez mais, pra gente estar indo cada vez mais longe, trazendo mais é, lendas novas para vocês. Isso aí. E você também, olha aí se você tá inscrito. Às vezes você tá assistindo esse vídeo aqui e nem tá inscrito no canal. Olha é, aí embaixo. Tá se nem no canal. Se inscreve se você não for inscrito. E, pessoal, eu e a Thaís vai estar, final do ano, final de dezembro, vai estar em Santa Catarina. Se você tiver alguma lenda aí na região de Joinville aí, né Thaís? Isso. Passa pra mim lá no meu Instagram, manda no Instagram da Thaís, que a gente vai também, estar tá fazendo investigações lá em Santa Catarina, né Thaís? Isso mesmo. Bora lá pra exploração? Vamos lá. Galera, sem mais enrolação, então bora pra mais exploração. Tá tudo destruído já, né Thaís? Tá. Caramba Casona, hein? Casona, cara. Aí. Olha. Aí. Só que ela é bem isolada aqui, né? Bem isolada. Aí. Bem isolada. Ela fica no baixo do morro, ó. Uh -huh. fora primeiro? Olha, tem uns detalhes ali, e Eita pega, que susto! cara. Caraca, velho. Acho está aberto, hein? Vamos olhar aqui primeiro para a gente entrar pela frente. Aqui, acho que tinha um fio e um tanque, ó. Um tanque, né? De onde que é essa tampa? De Olha a ali, que tá? susto entrou pra dentro do buraco. Vamos dar a volta por aqui? Não, vamos entrar direto ali. Então vamos entrar. Você deu trabalho pra tirar ele do forro, hein? Vamos entrar por lá? Pela entrada, pela frente. Que Aqui tá uma área. Ah, será que foi aqui que abriu pra tirar ele, Thais? Pode ser. Talvez abrir. Nossa, cara. Será que abriu pra tirar ele aqui? Deixa eu tentar filmar ali. Não sei se dá pra ver alguma coisa. Eu preciso aqui, Thais? Aham. Uhum. Ah, Thiago aqui o ano que aconteceu, ó. 1988. A gente tava na dúvida do ano. Licença. Nossa, que casona. Licença. Meu Deus. Como que Hum, talvez era. Talvez, ó. Talvez tentar tentassem aqui não conseguiram abrir o lata. Sim. Pode ser mesmo, Tiago. Porque aqui talvez era a porta, tá vendo que entrava? Aham. Uhum. Olha o sapão, né? É. Olha essas portas marrom. Morreu eletricotado, é dura então é isso. 2 Aqui era um quarto, né? Aham. Uhum. Estou. Estou. O quarto cima. Que outro quarto, não é bem pequeno né, esse, esse quarto, quarto aqui. Mas era de criança. É. Olha essa janela, Tem né? Isso Essas portas marrom que dá medo, né? Então, é muito estranho. Nossa, Thaís, que, que, que eu vi no espelho aqui, ó. Dormindo. O eu vi você. é? Hum. estranho. Não, aqui ou ali? Sei lá. Aqui. aqui é aquela porta. Ah, aquela porta você ia entrar, a cozinha. Ah, dispensa, o jeito que era. Que legal, abre só Isso aqui era uma dispensa, antigamente eles faziam isso fazia Formado, assim. de guarda Ó, é. oh, com fofinho. Tem abelha ali? É, esse que tem. Olha a galera. Já tá com a rodinha enxame. Tá mesmo? Ó, oh, olha lá, olha ela. Ó. Oh, oh. Não tá ventando. Você viu? Uh, eu vi. Ai, meu Deus. Não tá, tá ventando, vendo? cara. Barulho de enxame aqui, ó. Aqui poderia ser a sala. Será? Oh, oh, não. Ah, que hora é o quarto dele? A suíte? Hein? É, ó. Hum, chique, hein? Que hora é o quarto principal? É três quartos, a casa. Só que aqui não tem nada que dá indícios. Olha o bar, ficar. Olha que legal. Teis, então, olha essa janela aqui de lado. Que esquisito, cara. Ué, colocaram a janela de lado? Esquisito, né? Olha isso, pessoal. Colocaram a janela de lado, ó. Fechava, ó. Que doido. Que estranho. E aqui tomava banho. Aqui tomava banho. Olha. O copinho vem com mim. Ó. Tranca. Tramela. Quero um aqui o quarto dele. Aham. Mas tem um clima estranho aqui. Oh, você viu a porta, estranho. cara? E ó, todas as trancas é, é, é aqui, ó. a tramela, né? Tramela. Que tudo, cara. Uma casa grande, ó, aqui era a sala, ó, aqui a gente entra, era a sala, aqui era o, o quarto que tá, que era o sapão, aqui um outro quarto mais pequeno, aqui é o quarto com suíte e aqui uma cozinha. Mas era uma casona, né, casona, Casa chique, hein, gente? Olha a vista. Agora esse armário aqui pra dá da hora, cara. Legal, uma uma dispensa. Que top, velho, fecha aí isso. as portas. Legal, Legal né, velho? Nossa, mano, da hora. Que uhum. novo, hein, cara? Olha, esse é triste, né, tchau? Triste, pessoal. Eu acho, Thaís, que ali, ó, naquela parte ali, ó, vamos ver. Eu acho que foi ali que abriram pra poder tirar ele, cara. Naquela arinha, né? É. Já tem ter que foi ali que Já pra poder tirar o corpo dele, né? Sim. Caraca. Ele na hora que deu a descarga elétrica, ele deve ter empurrado, né, Thaís? Ah, com certeza. E a gente tava em dúvida, Thiago, do ano, foi tudo em 1988, ó. É, provavelmente deve ser mesmo, cara. Olha aqui, desenharam um homenzinho. E aqui, meu então... amor. Você pode ver, Thaís, não tava entrando, cara, pra não. porta fazer aquilo lá. Você viu, Eu cara? acho que é aqui que quebraram, ó. Que destruíram é... tudo. Acho que foi por aí que tiraram o corpo dele. Ah, tem uns riscos azul assim, ó. Então, primeiro. Os negócios escritos aqui também. Ah, vamos entrar. Estranho, né? Estranho. Olha o piso, que bonito. Olha a largura disso daqui. Vamos ver aqui do lado, que é essa parte nós não vimos, né? Tem tão aberto aqui no telhado. Uhum. Tá, tá caindo tudo, tá destruindo. Galera, essa é mais uma exploração e mais uma lenda aí. Tá por vir, né, Thaís? Sim. É, dá dó, né, cara? Saber que o cara foi subir pra mexer ali, pra, pra arrumar e acabou morrendo eletricitado, não tem. É Triste, né, Thiago? É. E, mas vocês viram, galera, como que é impressionante? Não tá ventando, cara. Você viu aquela porta ali, cara? Agora começou a ventar um pouquinho. Ó. Ah, mas bem pouco. Mas, mas viu, não, você não viu mexe aquela a porta? Uhum. Que é impressionante, cara. Galera, se vocês gostou, deixa muito like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E bora, Thaís? Vamos lá. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.